Saudações delícias, e de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Nobre, meus amigos. Vamos para mais um vídeo insano de gameplay aqui do Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, dessa vez trazendo mais um pro player aqui francês, desta vez de Street Fighter com um gameplay cabulosíssimo da nossa querida Chun-Li, que é uma personagem aí que eu tô vendo que poucas pessoas estão utilizando, mas ela tem bastante potencial a ser explorado, e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque realmente eu fiquei impressionado com o que o cara consegue fazer aí com a personagem. Então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e também acesse o nosso site aí que é o Meialua. Para vocês ficarem por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos em texto que nós fazemos por lá também, além das análises em vídeos que postamos aqui no canal. E considere, se você pudesse se tornar um membro aqui do canal também, poder dar uma ajuda financeira bem singela aí para nós e ter acesso a benefícios exclusivos como o nosso grupo lá do WhatsApp para poder trocar uma ideia com a gente lá diariamente e também com outros membros do Meia Lua que já fazem parte desse grupo, ter acesso a sorteios exclusivos que nós estamos organizando aí já para o ano de 2023 e também ter o seu nome eternizado nas telas finais aqui dos nossos vídeos. Contamos aí com a ajuda de vocês, caso vocês possam, viu pessoal? Se vocês não puderem, não tem problema, só de vocês estarem aqui prestigiando cara, assistindo os vídeos, deixando o seu like também, que é muito importante, já ajuda imensamente e eu agradeço demais. Então, bora lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, para a gente poder começar a acompanhar esse gameplay do Valmaster mais uma vez do canal do Shoes que a gente pegou, link dele tá aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá, se inscrevam no canal do cara e dê uma força porque esses conteúdos que ele pega são bem legais e muito obrigado aí a galera também que trouxe sugestões no último vídeo de outros canais que trazem gameplays puros assim também que a gente possa trazer aqui para poder ver, narrar e dar uma analisada também nos gameplays dos personagens e das pessoas que o controlam também. Então bora lá meus amigos sem mais delongas. Começando Aqui. Xunlizinha aí do nosso querido Valmaster contra Luke Já começou ali naquele combaço ali com excelente conforme 13 hits de Li meu amigo Olha, que legal a musiquinha mixada da Li que ele colocou no estilo rock'n'roll e tudo, muito da hora também Ó, Li já tá botando aquela pressão ali absurda do nosso querido Luke Não tá deixando ele sair ali de forma alguma trabalhando só no neutro ali, ó Golpes numa média distância, pra não dar oportunidade pro Luke punir em algum tipo de situação. Cara, olha só a pressão absurda que essa Chun-Li tá colocando. O Luke tenta apertar o botão, não consegue. É pego ali na punição. Mandou um Shoriu repar esse Ken ali no, na lua, filho. Porque ele acabou sendo punido ali também. Ó, Chun-Li já colocou ali o Ken no canto. Já tá botando aquela pressão absurda. Conseguiu ele aproveitar uma oportunidade. Olha esse combaço acontecendo, irmão. Excelente agarrão ali, ó Vai botando a sua pressão Indo pra frente e pra trás Tentando cavar uma, um whiff, né? Do seu oponente Já mandou ele ali um combo E mais um confirm Com o um Super Art Pra poder fechar mais um round em a Chun-Li, rapaz Caramba, muito braba a Chun-Li do Valmaster, hein? Realmente Ó, ele só vai indo pra frente e pra trás Tentando cavar ali Alguma oportunidade de punição, né? No erro do seu oponente e vai só trabalhando. Olha, mano, é muito reflexo, cara. O tiro do Luke é extremamente rápido. E o cara ainda conseguiu punir utilizando um golpe especial da Chun-Li amplificado. Como vocês viram ali, né? Já botou ali no canto, trabalhando ali nos agarrões. Aquele mind game fudido de indo pra frente e pra trás. O cara fica tentando imaginar se ele vai agarrar. Se ele vai tentar combar, entendeu? Ou pegar o cara tentando apertar botão pra punir. Manja. É complicado, mano. Ó, já botou ali no canto mais uma vez. A Chun-Li ela tem golpes muito ágeis, né bicho? É uma das personagens mais ágeis do game, assim, junto com Kimberly, Juri e tudo mais, então Realmente é meio complexo você tentar apertar botão em cima de strings da Chun-Li Tem que realmente estudar um pouco a personagem e entender quais golpes deixam ela mais unsafe e tudo, né? que dão uma oportunidade de punição. O problema é que quando, como esse cara é um pro player, né? Ele já entende bastante da personagem, como vocês podem ver aqui, então ele utiliza muitas coisas da personagem que não deixam ela com aberturas para punição, vamos dizer. Kimber tenta ali um avanço, muito bem defendido, conseguiu ali um excelente drive impact, vai trabalhando nos Kikokens, Olha esse anti-aéreo ali que quase levou para um combo, hein? aqui oh, ali tentou um avanço, tomou um soquinho ali foi interrompida Mais uma vez interrompida pela Chun-Li, já aproveita a oportunidade ali com um Drive Rush e um combinho poder fechar mais uma luta Aqui como a gente pode ver, o Xuz está pegando momentos muito específicos das lutas, né? Tipo, não tem as lutas completas, ele está fazendo alguns cortes, alguns aqui ele acaba cortando em um momento e voltando com ela depois, né? Mas a gente pode ver realmente alguns momentos que ele mostra o verdadeiro potencial da Chun-Li, o que ela é capaz de fazer, vamos dizer assim, né? Ó, passou ali pro outro lado ali, muito esperto Só trabalhando ali nos jabs da Chun-Li, nas cotoveladinhas também Consegue aquele combaço, eu acho muito foda O Spinning Bird Kick amplificado E ela conseguir essa girada aérea das pernas assim no ar Pra poder completar o combo, mano Ó, conseguiu mais um combaço ali E andou com Super Art nível 1 para poder fechar esse round Mais um round, né? Pra nós queridos Chun-Li Pegou ali no Drive Impact em cima do Flying Kick do nosso querido Ken Combo de 10 hits ali, ó Vai trabalhando nos footsies esse golpe do Ken, esse Flying Kick, o forte, dá a ele a oportunidade de continuar batendo, entendeu? Porque a recuperação do seu oponente quando ele faz esse golpe, ela é, ela é mais demorada, vamos dizer. Então o Ken tem a oportunidade de apertar botão ainda depois disso. Mas a Chun-Li não deixa barato, só vai chegando pra frente e pra trás. Conseguiu interromper o Drive Impact do Ken. Impressionante, hein? O cara foi bem ágil ali apertando os botões, que ele tava usando golpe fraco. Então por isso que ele conseguiu ainda fazer aquela saraivada de chute da Chun-Li e quebrar o da Impact, senão não teria acontecido. Ó, tá muito esperto ali agora. Chun-Lizinha defendendo muito bem. Fez um antiaéreo ali na nossa querida Kimberly. Mano, ele tá interrompendo praticamente tudo que a Kimberly tá fazendo, cara. É impressionante. Ó, já mandou ele tentou um teleporte a ele mas foi punida pela Chun-Li Que vai acabar finalizando mais um round e mais um Perfect KO Nossa Senhora, Perfect KO atrás de Perfect KO Mais uma vez ali pulando o tiro do Luke Caiu no Kikoken ali, fez aquele emenda do combo Nossa Senhora, Spinning Bird Kick ali acontecendo ó. Pegou no if, ó. ele chegou pra trás, o Luke tentou bater falou, Opa, a oportunidade tá aqui e mandou mais um combaço de... 33 hits da Chun-Li, cara. Tava no Burnout ali o nosso querido Valmaster também. Nossa, cara, é muito absurdo essa Chun-Li, na moral. O cara joga muito, velho, joga muito. Impressionante. Ó, Kenzão ali tentou um Drive Impact, mas foi counterado com o Drive Impact da Chun-Li, foi bem esperto o Valmaster ali, esperou muito bem a oportunidade. Ó, foi batendo, batendo ali, cavando a oportunidade, conseguiu. Já tá no burnout agora nosso querido Chun-Li, sem recursos ofensivos e defensivos. Tenta mandar ali um super-arte poder selar essa luta, mas não foi. Entrou no burnout nosso querido Ken também, mas acabou levando uma rasteira ali ao tentar um agarrão. E perdeu o primeiro round nesse caso, né? Vamos lá, foi pra frente ali, tomou um Kikoku no meio da cara. anti aéreos ali com aquele, chuninho, aquele chunlinho, com aquele chutinho da Chun-Li acontecendo. Conseguiu um excelente agarrão ali, já tá no burnout o Ken de tanto ficar na defesa, mano. Isso que é foda. Você tem a sua barra de drive. Se você ficar muito na defensiva, vai só minando a sua barra de drive, minando, minando, minando. Que vai chegar num ponto, cara, que você não vai ter como fazer mais nada, entendeu? Mandou ele um Spin Bird Kick, a Chun-Li. Mais uma vez enfrentando o Luke ali. A gente já viu ele enfrentando esse Luke. Isso aí é mais um round, na verdade, que eles estão colocando aqui, né? Os Shoes. Ó, tentou ali agarrar, acabou sendo punido ali. Drive rush, seguido de agarrão. Já botou ele no canto mais uma vez pra pressão. Conseguiu um excelente confirm com super arte nível 3. Vai fechar a luta, hein? Vai fechar a luta de maneira maravilhosa essa querida Chun-Li. Mano, muito brabo. Definitivamente muito brabo, viu, meus amigos? É isso aí, cara. E é isso meu povo, muito foda essas lutinhas aqui do nosso querido Valmaster, pro player francês de Street Fighter aí, se vocês quiserem dar uma conferida no Google, inclusive ele participou de etapas do CPT recentemente aí e tal, levou algumas ali regionais na França e tudo, então muito, muito da hora, e espero que vocês tenham curtido aí meus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa Chun-Li poderosíssima e absurda desse cara, entendeu? E como eu falei no outro vídeo, se vocês tiverem sugestões aí de mais canais, além dos que eu já peguei no vídeo anterior ali, fiquem à vontade de poder colocar aqui pra gente poder trazer, comentar, dar uma analisada nas lutas, narrar também tal, fazer essa brincadeira que a gente faz aqui nos vídeos. Espero que vocês estejam curtindo, meus amigos, deixem aí os seus feedbacks também, que é muito importante. E, mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo. Pra todo mundo aí, até mais e fuêmos, meus amigos. <fim>